Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Ceia. Eu saúdo todos os presentes e todos que estão conectados aqui pelas redes sociais. Meu nome é Maria Luísa, eu sou uma colaboradora aqui da casa. E antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, quero convidar a todos para fecharem os seus olhos respirar em bem fundo, serenar as mentes e os corações para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que desde as primeiras horas do dia de hoje limparam, prepararam todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar, o nosso querido anjo da guarda, o nosso companheiro de todas as horas, saudar o mentor desta casa e saudar a toda a espiritualidade amiga. E unidos a esses queridos irmãos, nós vamos chegar à esfera do amor, aonde nós encontramos nossa querida mãe. Maria de Nazaré, esta Mãe que nos coloca em seu colo, nos cobre com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade e que com ela nós possamos nos sustentar, amar, perdoar o nosso próximo incondicionalmente envolvidos por este amor de mãe nós vamos agora saudar o nosso Mestre Jesus a ele nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste momento reunidos em teu nome e mentalmente de joelhos nós lhe pedimos Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que através da prece que nos ensinou, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje, o tema para a nossa reflexão é livre-arbítrio e destino. E para iniciar a nossa conversa, eu quero ler para vocês um pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas No primeiro trecho todas as coisas me são lícitas o apóstolo Paulo ele estava corrigindo os cristãos naquela época porque eles estavam adotando um comportamento inadequado e fazendo mau uso da liberdade. E agora nós, aqui neste momento, como que nós usamos a nossa liberdade? Nós paramos para pensar antes de fazer alguma decisão, tomar alguma decisão? Refletimos ou agimos por impulso? Respeitamos? O nosso limite? Respeitamos o limite do nosso próximo? São algumas questões que eu quero que vocês já vão pensando um pouquinho sobre elas. No segundo trecho, mas nem todas convém aqui nós podemos entender que a falta do respeito à liberdade ela nos traz consequências. E essa consequência não é só para nós, mas envolve todos que nos cercam, todo o nosso próximo, seja esse próximo amigo, familiar, trabalho ou até uma pessoa que eu não conheço. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui, Paulo quer esclarecer o contrário. Que o excesso da liberdade pode nos levar à escravidão. Como assim? Nós podemos querer, é, ter o direito de querer possuir tudo que a vida nos oferece. Mas... Primeiro, eu preciso pensar, eu preciso analisar se isso é adequado ou não para mim. Todos aqui presentes, nós temos a autoridade para decidir o que é melhor para nós. Através do que? Da nossa inteligência. A inteligência nos permite refletir analisar, pensar se aquilo é bom ou não. E neste exercício, aí eu não vou me tornar escravo de vícios, por exemplo, como droga, como álcool, como bebida, como sexo. No livro dos Espíritos, que é o qual eu me baseei para estar tá fazendo essas reflexões, tem uma questão aqui muito interessante, 843, que diz assim, a pergunta. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta. Visto que ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir. Então, nós podemos entender que o livre-arbítrio é a liberdade que cada um de nós possuímos para fazermos as nossas escolhas se nós não tivéssemos essa liberdade seríamos como um, um carrinho de controle remoto sendo comandado por alguém por alguma coisa e o livre-arbítrio, essa liberdade de escolha ela nos torna plenamente responsáveis por cada ato, por cada palavra, por cada pensamento. E essa responsabilidade, ela aumenta na medida em que desenvolvemos a nossa inteligência. Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. E é por isso que cabe a cada um de nós decidirmos qual caminho que a gente escolhe na vida. O caminho do bem, que nos levará à felicidade, ou o caminho do mal, que nos traz o sofrimento. Essa liberdade é única, ela é intransferível. E aí qual é a finalidade do livre-arbítrio na nossa vida? Deus, Ele é infinitamente sábio e Ele cria cada um de nós como seres simples e ignorantes. Para quê? Para que nós trabalhemos pela nossa evolução. Estamos todos aqui neste momento reencarnados no planeta Terra. Alguma finalidade tem? Qual é? De nos tornarmos melhores. Se nós nascêssemos né, perfeitos, qual o sentido da vida? Que mérito nós teríamos? Como que a gente ia aprender a ter nossos valores, a vivenciar situações? Se a gente já tivesse nascido perfeito, não teria sentido nenhum a nossa vida, né? Então, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados neste momento é para adquirir essas experiências que vão formar a nossa personalidade. Deus, ele quer que cada um de nós seus filhos, participemos da sua obra de criação. Qual é essa obra? Cada um. Nós somos, cada um aqui, uma obra de Deus e ele nos dá essa oportunidade de participarmos da sua obra e na medida em que mais participarmos, mais perto dele nós chegaremos, porque nós estaremos no caminho da renovação, do nosso aperfeiçoamento moral. Aqui no Livro dos Espíritos tem outra questão, a 844, que diz assim: O homem, ele goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta, há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica seu livre arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a criança ela não goza da plenitude das suas faculdades. E é por isso que na infância ela é orientada por seus pais, familiares, que com todos os seus exemplos, cuidados e ensinamentos, as educam na questão moral. À medida que ela vai crescendo... Ela vai adquirindo esses valores, ela passa a usá-los de acordo com a sua necessidade. E é por isso que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco após numerosas existências na vida corporal. E a doutrina espírita ela nos ensina que a reencarnação Estarmos aqui, nesta nova vida, é o caminho que, dependendo do uso do nosso livre-arbítrio, dependendo das nossas escolhas, nos levará dia a dia à evolução. É a oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoar mediante nossos erros e nossos acertos. E aqui eu quero ressaltar a importância da educação familiar, baseada no valor moral, nas questões éticas. Porque uma criança que desde pequena, ela vivencia um ambiente onde a disciplina, o diálogo, o respeito, a compreensão, estão presentes ela adquire esses valores e passa a usá-los no seu dia a dia também no livro dos espíritos tem a questão 637 e ela nos indica que um homem selvagem que comia os seus semelhantes lá atrás ele é menos castigado que um homem hoje civilizado que comete uma injustiça. Por quê? Porque o homem selvagem, ele agia apenas pelo instinto. Ele tinha fome, ele matava e comia. Agora nós, nós, a nossa inteligência no ponto em que ela está desenvolvida, ela nos permite... Duas coisas fundamentais. Primeiro, julgar sensatamente o bem do mal. Todos aqui nós temos a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Segundo, todos temos também a capacidade de nos colocar no lugar do outro, analisando eu gostaria que fizesse isso para mim? Eu gostaria que falasse isso de mim? Todos aqui, sem distinção, nós temos essa capacidade de discernimento, de análise através da inteligência. E fazendo uso dessa nossa inteligência, então o que eu tenho que fazer? Para evitar o erro Como que eu faço Antes de tomar qualquer decisão Primeiro Nós precisamos pensar Antes de agir Todos nós temos dentro de si A consciência É um pensamento íntimo Que ele nos adverte Quando fazemos o bem E quando fazemos o mal e o nosso anjo da guarda é a voz dessa consciência que está sempre aqui do nosso ladinho, querendo nos ajudar, nos orientar. Pois um rápido pensamento aí. Quem será daqui que já não ouviu numa situação de necessidade para tomar uma decisão e veio assim na mente? Calma. Não faça nada agora, pense melhor, deixe para amanhã. É o nosso querido anjo da guarda, nos intuindo aqui do nosso lado, nos falando através da nossa consciência. Segundo, não devemos agir por impulso. Quando a gente age por impulso... Quando a gente está com raiva e a gente revida, primeiro, não estamos raciocinando bem. Segundo, não estamos nos colocando no lugar do outro. E aí começa o desentendimento, começa o erro por não saber o que o outro está passando. E aqui cabe bem um velho ditado dos nossos avós dizia assim espere a poeira baixar quando um não quer dois não briga fala não estou em condições de continuar a conversa neste momento estou muito nervoso muito irritado nós falamos depois agindo assim Primeiro, você vai estar usando o seu bom senso. E segundo, vai estar evitando problemas maiores. A doutrina espírita também, ela nos indica que não há arrastamento irresistível. O que, que é isso? Nenhuma pessoa nasce para ser bandido, para ser criminoso. Não. Não. Um espírito, ele pode escolher, antes de reencarnar, uma existência em que ele se sentirá arrastado para o crime. Seja pelo meio em que ele vai nascer ou por alguma circunstância de momento. Mas ele sempre será livre para agir como quiser Deus, nosso Pai Ele jamais Interfere No nosso livre-arbítrio E da mesma forma Que não há arrastamento Irresistível Não há fatalidade Nos menores Acontecimentos Da nossa vida Ao andar na rua Você tropeça Não pense que estava escrito Não Novamente, a doutrina nos orienta que os acontecimentos são decorrentes da escolha que o Espírito faz. Lá no plano espiritual, antes de reencarnar. É a escolha do Espírito. Ele, ele escolhe provas para vivenciar aqui na Terra. Que tipo de provas são essas? Ele pode escolher, por exemplo, viver numa família com algum desafeto de outras vidas. Ele pode escolher a sua profissão, pode escolher viver numa situação de pobreza ou de riqueza. E por que, que ele faz essas escolhas? Para ter experiências que o ajudarão, no seu desenvolvimento moral, na sua personalidade. E é por isso que somos nós mesmos que construímos o nosso destino, através das escolhas que nós fazemos antes, lá no plano espiritual, e depois, aqui, enquanto encarnados no nosso dia a dia. E a fatalidade. Ela só existe no momento da morte, porque é uma lei da natureza. Pode-se morrer em qualquer idade, quando chega a sua hora. Porém, infelizmente, alguns apressam a sua morte. Como assim? Toda vez que eu não cuido do meu corpo físico, esse corpo... É o instrumento essencial da evolução do Espírito. Sem ele, não estaríamos aqui. Então, toda vez que eu não cuido dele, exagerando em bebida, em droga, na comida, estou prejudicando o meu corpo. Toda vez que vou ao médico, ele me fala, olha, por sua saúde não está bem você está hipertenso, você está diabético e eu não sigo as orientações que o médico me deu, eu estou cometendo um suicídio, sim. Então, é fundamental nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa matéria. E para finalizar, eu quero ler o trecho de uma mensagem que se encontra no Evangelho, capítulo 13, item 10, de um Espírito protetor que diz assim, Deus vos deixa o livre-arbítrio e uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos, escutai-a, interrogai-a e frequentemente vos consolareis com o conselho que delas receberdes. E antes de finalizar as nossas reflexões, no próximo final de semana nós teremos a grande data do Natal. ...o nascimento do nosso Mestre Jesus. E eu quero compartilhar uma mensagem... ...com vocês que diz assim... ...muito tempo atrás... ...depois do mundo ser criado... ...e da vida o completar... ...houve um dia um encontro entre Deus... ...e um de seus anjos. Contam que Deus estava sentado, calado... Sob a sombra de um pé de jabuticaba Lentamente, ele colhia uma ou outra fruta Saboreava sua criação negra e adocicada Foi então que das nuvens, um de seus muitos arcanjos desceu E veio em sua direção Tinha asas lindas Ajoelhou-se ao pé de Deus e falou Senhor, eu visitei sua criação como pediu, fui a todos os cantos, estive no sul, no norte, no leste, no oeste, vi e fiz parte de todas as coisas, observei cada uma de suas crianças humanas e por ter visto, vim até o Senhor para entender o porquê, porquê cada uma das pessoas sobre a terra, apenas uma asa nós anjos temos duas podemos ir até o amor que o Senhor representa sempre que o desejarmos podemos voar para a liberdade sempre que quisermos mas o humano com sua única asa não podem voar e Deus na brandura dos seus gestos respondeu pacientemente ao seu anjo sim, eu sei disso sei que fiz os humanos com apenas uma asa intrigado com a consciência absoluta do seu senhor o anjo queria entender e novamente perguntou mas por que o senhor deu aos homens apenas uma asa quando são necessárias duas para voar? Para poder ser livre? Conhecedor de todas as respostas, Deus não teve pressa em falar. Comeu outra jabuticaba e então respondeu. Eles podem voar sim, meu anjo. Dei aos humanos apenas uma asa para que eles pudessem voar mais e melhor do que eu ou você. Para voar, meu amigo, você precisa das suas duas asas. Embora fora livre, sempre estará sozinho. Talvez da mesma maneira que eu. Mas os humanos, com a sua única asa, precisarão sempre dar as mãos para alguém a fim de terem suas duas asas. Cada um deles tem na verdade um par de asas, uma outra asa em algum lugar do mundo que completa o par. Eles aprenderão a respeitar-se, pois, ao quebrar a única asa de outra pessoa, podem estar acabando com as suas próprias chances de voar. E assim, meu anjo, eles aprenderão a. A amar verdadeiramente outra pessoa. Aprenderão que somente permitindo se amar. Eles poderão voar. Tocando a mão de outra pessoa. Em um abraço afetuoso. Sincero. Eles poderão encontrar. A asa que lhes falta. E poderão finalmente voar. Somente através do amor irão chegar até onde estou, assim como você, meu anjo, e eles nunca estarão sozinhos quando forem voar. Deus silenciou em seu sorriso. O anjo compreendeu o que não precisava ser dito e que nós possamos encontrar nossa outra asa para podermos voar. Jesus, nosso mestre, ele nasceu, ele viveu, ele nos ensinou e ele só nos pede que sigamos o seu maior mandamento, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então que neste Natal todos nós possamos nos amar mais, nos compartilhar mais, praticar a caridade, iniciando pelo nosso lar, pois assim nós estaremos vivendo o maior mandamento que o nosso Mestre deixou. Então, agora eu quero convidar a todos para fechar os seus olhos, elevarmos o agradecimento a Deus, nosso Pai, e pedindo a Ele, Mestre amado, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho. Nós lhe agradecemos todas as bênçãos e também todos os ensinamentos diários que a sua misericórdia nos dá. E pedimos humildemente que abençoe cada irmão presente aqui neste momento. Abençoe a tua família, abençoe todos que estão à tua volta. E que em cada novo ano que se inicia, nós possamos fazer de cada dia um novo Natal em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho. Que Jesus abençoe a todos. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um.